E aí pessoal do canal, hoje nós vamos fazer uma diversão aqui online, no Ultra Street Fighter 4, vamos lá, acelera, enfrentando aqui um adversário, ele pegou o Douglas, o boxeador, vamos ver como vai ser essa jogada. Puxa aí, por E a está todo aqui produzido. Eita! Uma, <risos> uma porada eu eu eu Opa, a da é, é, é ah, Puta, não deu nem pra eu jogar direito. O cara já vê que veio, viu? Fight! Vamos começar aqui. Assim. Meu, o cara tá esperto. Eu também tô. é o seu golpe Fica... aqui. É um, é um pouco tenso, né? Quando você vê que a pessoa tá chegando perto é, que tá pra seus golpes Aí tá é. ele pegou bem nas as costas ah, pra cá nada Ele dá o golpe dele Falando para pra cá ah, agora você vai ver, você vai pular Agora ah, temos um Sherlock Holmes Meu, o gol é o State Fighter O Zangief tem esse golpe de cima, né? Esse especial de cima que é bom. Yeah! Dudley wins. É flor. Um Vamos ver o próximo. Ó, vou enfrentar aqui o é um brasileiro. Vamos ver aqui quem ele vai escolher. Vou pegar, e wild. Wild. Vai pegar e wild. Wild. o Zé. The battle, but only one be the really, ele ele aqui Training stage. Destination confirmed. The battle has begun. Opa. Opa, começou a jogar essa magia. <coughs> <agora>. <coughs> que está <isso>, é bonitinho. <coughs> Eita Ó, oh, vai ficar roubando yeah. esse negócio é igual? ela? Para ver a calcinha dela. Eita! Calma, estava brincando. Não queria ver nada não. Eita Oh! Eu vou te pegar essa capada! Para com isso! Oh! oh! Yeah! Tô tá nervosa! Uh! Uh! Calma! Ah! Toma! Tá cadê? Me desperta! Eita! Eu tá até dançando! Ah. Vou te pegar! Mal ah, nada! Fica com é essas bolinhas! Só pra rodar a noite na e sua é cara! Você tá não, querendo. Isso. O forte, que eu te agarro de novo. ah querida. Eu te agarro de novo. Foi sozinha. Ela... Eita. Vamos lá. Não, tá... Calma! Para! Tá. Pessoal, esse, esse golpe de Zangief é muito bom, esse verdinho. Olha! É ótimo ele. No Street Fighter 5, não tem, né? Faz uma falta! Olha, tá vindo... Um americano! Professoras Americanas, 24 horas pode. Gente! Isso aí vai ficar difícil, ele é americano! E ó. Ele joga muito! Então, vamos ver como vai ser jogada! Vai Zangief, o que espera aí? Opa! Bingo. Que pingou nada? Vem, vem pra você ver. Olha, vem. Olha, esse cara tá esperto. Vou olhar na cara dele pra ver o Para de pular! tá pulando! Toma! Morra! morra. Nossa, muito bom esse golpe, viu? Muito bom. Bem. Tá E aí ele falou, bingo! Vem! Oh. Meu, esse verdinho ajuda muito, ele dá um combo muito bom no ZGF com o verdinho. Olha, que bonito que fica! Que chutinha na sua perna! Cai pulando! O melhor! É isso aí, F! Vamos ver quem vai vir Eita O chileno Agora ele vai ver Eu vou fazer a vingança A vingança nunca é plena Mata a alma e é envenena ele ganhou, voltou, queridinho <risos> Eu rio na cara do perigo Agora você vai ver o É aqui do começo Agora você vai ver nesse final Você, você perdendo bonito. É, deixa eu agarrar aqui ah? Que eu tô bem esperto pro seu lado. Toma, toma. Não, e ainda ele consegue defender. Calma aí. Vai, tá lá. Ó, oh, meu peitoral bonito. Oxi. Tá quieto. Ó. Oh. Não, não. não, não. Deixa eu... Ai, é, é, tá fica aí achando que eu não vou te pegar que eu pego Toma Nossa, é uma questão aqui. Mesmo. Opa Ah, não acredito Ah, toma! Uh, tô tendo ação especial Uh, uh Pula aí E a batalha continua Faltar ah! Isso foi só mais forte! Uma e uma vez! Uma vez! Merda. Meu, tem quem sabe né? O cara tá muito esperto aqui. Olha, aí, E da noite ali E aí, E aí, E mais E NÃO! dar o especial. Valeu, vai. Tá bom, vai. Calma, calma. Para. Olha, ainda deu uma zoada. Passando a mão no cabelo. Eita. Vem, monstro. Calma, eu sou da paz. Eu não vim brigar, não, eu tava brincando. Eita! Ah, me deixa! Eu vou ficar aqui defendendo, faz a vida. Hahaha! Oh, <risos> oh. oh. cara tá esperto. Vem, vem! Me deixa! Errou! Oh, oh, outra não. vez! Eu não sei que errou! É Desonra, Ai, que coisa. Ai, é uma pena, pessoal. Então assim, acaba mais um jogo. Tá legal, já chega. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Então, tchau. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima.